Eu sou Cristiane, sou de São Paulo, capital e eu fiz um propósito que eu vou falar inglês nesta vida, será nesta vida, por isso decidi fazer a imersão, são quatro dias, estou fazendo quatro dias de imersão, estou bem satisfeita porque trabalha de fato é além do inglês, não só a parte da língua, do idioma, mas também todos os bloqueios, todas as dificuldades, né? ainda mais no meu caso. Tenho vários bloqueios aí no decorrer da vida. E tô andando muito bem. O meu resultado para mim está sensacional. Eu estou amando.